sejam bem-vindos a mais um PEN RESPONDE! Eee! Essa semana é especial, mas eu não sei por que ela é especial, então ela é especial. Peroca, por que que ela é especial? Me ajuda. Eu não sei, porque toda semana é especial. Boa. Pergunta pro robô, a primeira pergunta e? desse PEN RESPONDE. o Henry Gabriel. Por que os top Players tem picado o contra a NAR? Sendo que os matchups que vimos até agora foi o Silas quem sofreu pressão. Inclusive, você mesmo ganhou seu matchup jogando de NAR. Bom, o Saras ele é um campeão que ele fighta contra o Nar desde o começo do jogo. Só que ele precisa de, de lutas 2v2, lutas 3v3 para ele ser bom. Se você deixar ele isolado lá contra o Nar não é uma ideia inteligente, que foi o que a gente fez, foi o que a Red fez também. Basicamente, a gente não usou a, a win condition do campeão e aí o campeão foi é. Mas é bom roubar a ult dele, né? Ele... É muito bom, muito porque a ult dele né? dá muito <risos> dano também, muito dano mesmo. Pergunta para todos, do Penguins. Vocês não sentem que às vezes são jogadas com menos membros e com desvantagens numéricas? Uhum. não. A gente vai normalmente é correr o risco um pouco a mais do que, o, do que a gente deveria, tá ligado? Uhum. Tipo aquele dive que a gente deu no top, mas são, são detalhes também. Por mais que seja 3v2, às vezes dá pra a gente comprar um tempo é, e acabar beitando o time inimigo a uma jogada que vai ser no final favorável pra gente. Pergunta pra todos do Kakimoto. Como vocês acham que podem melhorar a recuperação quando começam perdendo? Sinto que vocês compram umas lutas meio sem sentido. Só o tá sentindo isso. E um abraço pro Robô e pro TT que jogaram muito esse fim de semana. Começou perdendo, o que que faz pra não ficar triste e perder o jogo. Cara, eu acho que quando você sai atrás do early game, tá bem difícil, pra ser sincero de voltar. Acho que a gente mandou bem contra, o, contra a Vox, em geral a gente tá muito atrás do early game, muito mesmo. Mesmo assim, a gente conseguiu segurar bastante o jogo. E basicamente, quando você tá tão atrás assim no early game, o outro time tipo precisa errar, você sabe disso também. Acho que Sim. é muito complicado, ainda mais contra o, a galera do, do competitivo em geral. Ele é muito difícil entregar uma batalha claramente, então você precisa... Armar jogadas, que às vezes você vai trocar 2 para 3, sei lá, você vai precisar pegar pequenas resultados para tentar voltar, mas aí você é bem difícil. Sim, quanto pior você tá no early game, hum. mais fora da sua mão tá o jogo, no sentido de que você precisa que o outro time faça alguma coisa errada. Pergunta pro TT. Essa pergunta achei bastante técnica, nem sei o que que é isso que tá aqui. Pergunta do Kirua. Por quais razões você opta por gastar a Calibro antes da Severum no início de jogo pro Aferius, visto que a grande maioria dos jogadores Vocês concordam <risos> Que é melhor gastar a Severum primeiro. Parabéns pela melhora, estão jogando muito. Ah, <risos> Eu duvido que você saiba como. Eu discurso. nem sei As <risos> né? armas dependem muito de contra quais campeões você tá jogando, Sim. a tua comp, como você quer lutar teamfight. Então é. sei lá, velho. Eu ficaria tipo uma hora aqui pra responder uma pergunta dessa, tá ligado? De modo geral, pra faz. Eu já, queria saber quais são essas daí, né, pra eu poder responder, velho. Então, ele perguntou, acho que as primeiras que você começa, a Calibro e a Severo, acho que são as duas primeiras, eu só não sei qual é qual. Verde vermelho, só qual é qual eu não Eu gasto primeiro a verde, né, que é a. É, é como você que... controla a lane, né? Você tem mais range e tal, sei lá, não vejo motivo, eu gastar uma arma que me dá sustain, Yeah, é, só para puxar o wave e não não ter controle nenhum de range de wave de Yeah é. Lucy Yeah Are you here? Yeah! <laughs> <laughs> <laughs> Marty, why don't you play Set? You said you love him you love him. Is wow. he not good enough for competitive play? Mm, like there is counter, like a well. I can't blind pick and I can't pick set like this these days, just too reason. Maybe Allistar is better, Leona is better. Yeah, in Inj Super. Felipe Santos, houve uma melhora perceptível do time, fez bons jogos e de igual para igual contra a Red e Borax. O time pecou em algumas decisões dentro do jogo e na execução do draft. Queria saber se o time sabe onde foram os erros e o que pretendem fazer para melhorar essa tomada rápida de decisão. Não, acho que o mais importante é que a gente sabe onde a gente errou, uhum. tanto em questão de draft, tanto em questão de in-game. Tipo, no jogo contra a Vorax, o draft que a gente tinha não dava muitas janelas para erro. Uhum. Principalmente early game, e a gente cometeu esse erro early game e comprometeu absurdamente, tipo, early mid game, Sim. por isso que deixou o jogo muito difícil. Então não foi muito difícil assim, a gente ver onde a gente errou, por conta do draft que a gente tinha, era muito fácil de analisar o, o erro que a gente cometeu. Essa é uma das frustrações de md 1 né? Você começa mal o early game e você já... Exato. Pergunta para o time do Coutinho. Não teria sido mais interessante um pick de Zoe contra a composição da que sabendo que tinha um Jim e uma Serafine? Forte abraço, vocês são feras! Eu até daria pra ousar, só que tipo, ele já tinha um Jhin e Serafine, talvez eu teria até um pouco mais de pressão na lane com o Zoe, mas de uma forma geral o Dir só sai correndo dizendo todas as minhas skills, então <risos> é meio chato jogar contra o Jhin de Zoe. E ok, a gente teria mais, teria um pouquinho mais de range com o Zoe, então eles teriam que entrar a gente, mas eles têm o Serafine e o Deer, acaba que... A só vai entrar, filho. É meio chato da gente manter a posição, inclusive ficar focando e utilizar 100% sensação da Zoe, só é. andando pra frente. O Zoe não consegue lidar muito bem com essas coisas, né, que tipo, aperta um botão e vai. O Deer, velho, é muito chato, corre muito, não dá. <risos> Pergunta do Silvio Medeiros para todos. Não caberia um pause depois do bug da ult do Silas? Deixamos de ganhar pelo menos mais uma kill e uma torre por causa disso, provavelmente. Seria outro jogo. Cara, acho que se a minha última tivesse bugado, eu pediria pra pausar na <risos> hora. Como é que o Riot some? Então, é, fodeu. É o pior que é. Sei ah, lá, na hora eu pensei, ah mano, sei lá, não posso dar esse aqui. Era o Malt que ia pegar vantagem, ia pegar provavelmente aquilo no, no mid dos ia tinha depressão, o Herald provavelmente ia ser nosso. Ia ser outro jogo, mas... Seria legal nesse tipo de situação, ter um parecer oficial de alguém da Riot, de sei lá, responsável por essas coisas. Tipo, falar o que aconteceu, se é uma interação que é pra acontecer mesmo. É, Porque às vezes é né, a gente não sabe. Uhum. Se o perde a visão, a Ult entra em cooldown. A Ult do guy, eu sei que acontece isso, ele tenta castar e o cara entra do mato. O bagulho que eu já tinha castado. Tá? O que eu, eu ouvi a maioria falando é que ela tem cooldown mesmo, só que ela, ela meio que entra, só que não entra, fica é, tipo 3 segundos de cooldown, 2 segundos de Só que começar ela é, tipo... É, você não aí começar mesmo. Né? O que eu achei estranho foi que a minha, minha outcast ficou full, tipo, fez a animação inteira, só que não saiu, eu fiquei tipo, ué... Carioca, a pergunta é do Vine pra você. Eu gostaria de perguntar para o Carioca o motivo pelo qual, quando ele joga com um boneco que precisa de um começo de jogo mais agressivo como o Olaf, ele não conseguir desempenhar tanto quanto com um boneco power farm como o Lilia e o Jill. Esse boneco tipo, não dá muita margem pra erro, então se você errar, fica difícil você voltar, porque basicamente o boneco só luta. Então tipo, se você errou, errou e morreu, seu próximo, sua próxima ação vai ser lutar também. Então se você tiver mais fraca, é mais difícil você ganhar. Enquanto esses bonecos de power farm, Olaf também é um, mas é, Lili ou Oji você consegue só ficar farmando e tentar recuperar o jogo nisso. Porque você faz o jogo muito rápido e você consegue ter um impacto melhor do que, do que Olaf. O que você acha da matchup Olaf e Elise? Mano, o é, Olaf sempre foi um counter de Elise, porque depois do nível 6 a Elise não consegue fazer muita coisa contra o Olaf ele consegue falar muito mais rápido do que ela então ela tem que acelerar muito o game pra valer a pena e a pressão fica toda em cima da Elise porque se o Olaf conseguir pegar nível 6 ele vai conseguir ganhar as lutas da Elise e é uma metade boa pro Olaf, na minha opinião Pergunta da Sabina pra todo mundo Faz muita diferença o time jogar junto no mesmo local ou cada um em sua casa não interfere em nada? Eu é, sempre preferi jogar junto, mas agora, por causa da, da pandemia, eu acho que eu acostumei bastante, pelo menos. Sim. Já jogando pela net, tudo mais, já acostumei com essa rotina. De uma forma geral, assim, muda alguns métodos de treino. A gente tem que fazer pelo, pelo Discord e tudo mais. Eu acho que se fosse. É, a pergunta fosse jogar, tipo, no estúdio, no uh -huh. lá ou em casa, com certeza eu preferiria jogar no estúdio, mas se é pra jogar, tipo, nós cinco numa Caso, um jogo online. Acho que a gente já acostumou, já cada um jogar de sua Sim. casa. Tanto que a gente já se juntou é, algumas vezes para jogar e tal, e tipo, não sentir tanta diferença assim, então. Uhum. Vocês acham que pros times que não são tão experientes jogar de casa ajuda? Obviamente. É. Uhum. O cara bota o Todd do lado, faz <risos> um misto quente. E vai só dando uma mordida no meio. Opa! Vou dar um recado e vou lançar o um misto quente pra dentro em um toque. Pergunta para o Tirão do Gato Gordo. Gato Por que gordo, campeões falou. como Victor, Syndra e Azir são tão roubados no competitivo? É, porque hoje em dia Mage tá bem forte. A build que estão fazendo agora, gota pra todos contra o Mage, deixa você não ficar sem mano o jogo inteiro, basicamente. É muito forte em luta, tem uma lane boa normalmente esses champions, acho que Victor ali é um pouquinho mais fraco por conta do, da passiva, mas de uma forma geral eles tem muita pressão, fightam muito bem. Victor, Azir, tem uma própria Syndra jogando side também, é bem forte junto com o Django, com os Django que tá hoje em dia. Mas é só forte na fez phase, como encaixa bem pra comp, normalmente você vai conseguir fightar qualquer qualquer luta com esses tempos é bem completo muito assim no geral. Bem. Lucy, question for you. você. loves Engage. Você concorda? Por que Rakan não being used? usado? Hmm. Rakan é kind of Semi-engaged support first. need some champion like to go first like mm -hmm. J4, mm -hmm. like J4 and something like that. And only the Rakan is like too squishy. They can just kill Rakan, but Leona, Alistar, these kind of things. Não podem matar imediatamente, então é por isso que não usar o próprio. Carioca, pergunta pra você, do Andriete: Qual que é o campeão da Jungle mais completo atualmente e por quê? Eu acho que pra mim o top 3 seria tipo o de Olofideria, tá ligado? Porque eu acho que são campeões que conseguem farmar rápido, que é o que o meta quer, eles conseguem te bem. Acho que principalmente a ela Tem uma t muito boa Mas no entanto Ela não faz o objetivo muito bem Igual o Olaf e o Então, tipo Tem essa desvantagem Mas pra mim Esses três são os mais completos do meta Pergunta pra todas Eu gosto desse tipo de pergunta Do Rakan Se vocês pudessem conhecer um personagem Na vida real Qual seria? E o que fariam? Tomar uma cerveja com dragos Se é você que vai pagar Eu tô dentro Mas eu não vou pagar não muito difícil Essas perguntas Essa é difícil, velho. O TT sendo com o O 300 TT Ah, pô, dar uma Bom, vou começar a mandar essas perguntas antes a gente pensa na resposta e já vem com ela por igual igual dever de casa que é muito difícil. E para finalizar a pergunta do Murilo Segato para todos: estão com saudades de jogar no stage ou preferem jogar como hoje? A adaptação foi fácil ou sentiram muita diferença no estilo de jogo? Muitas saudades. Tem saudades de stage também. Muitas saudades. Muito lindo, Chelsea muito. Você Lucy, do you, do you miss playing on stage or do you prefer playing at home? I miss. Played stage. Mm -hmm. I miss a lot. From zero to ten, how much you miss? Nine. <risos> Esse foi o pênalti dessa semana, ah. muito obrigado por assistirem, não esqueçam de deixar os seus comentários, se vocês gostaram ou não, deixa o like, ativa o sininho e a gente se vê na semana que vem.